Eu vou fazer um update rápido do Bitcoin após a tempestade. O Bitcoin foi buscar a casa aqui dos 25 mil dólares em algumas corretoras. Então, o que, que a gente pode esperar? Eu peço desculpas para vocês, eu estou agora sem luz aqui em casa, está meio ruim, escura aqui a luz, então eu vou fazer sem a webcam mesmo. Tá bom, galera? Então, sem enrolação, vou entrar direto aqui no vídeo, até porque meu notebook está ficando aqui, está sem bateria, eu esqueci de, não reparei nisso, estava né, sem luz. É, então, vamos lá, galera, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin, o que, que a gente pode esperar aqui agora, depois dessa, dessa brutalidade que a gente viu no mercado, né? É, muita coisa aconteceu, o STT aqui né, <risos> ele perdeu o PEG também do 1 um dólar, cara, que loucura, hein? Galera, na última análise que eu comentei para vocês aí, né, que eu fiz, uh, falei para vocês, a média de 200 semanas, né, que tava em 27 mil dólares, pessoal, posicionei hora de compras ali também, tá, então comprei Bitcoin na região dos 27.200, tá, e nesse momento aqui eu tô, né, uh, boa parte dessas posições aí, pessoal, eu tô botando, né, Uh, lucro aí no bolso, tá? Porque a gente não sabe o que vai acontecer com o Bitcoin, tá? Tá um pouquinho ainda nebulosa as, as coisas aqui, tá? Apesar dos indicadores estarem mais bullish, eu vou botar né, boa parte aqui dessas compras que eu fiz aí, tá? Eu comprei e fui comprando, né, galera? Então é bom botar um lucro no bolso aqui, ficar um pouco mais tranquilo. E é isso que eu recomendo pra vocês também fazerem aí, tá? Uh, a gente aguardar um pouco mais, ter uma definição melhor do que vai acontecer, porque ainda não tá muito claro, tá bom? Então, nesses momentos, de incerteza, a gente tem que sempre né, proteger o nosso capital. É isso que eu conselho vocês ficarem né, sempre fazendo aí no mercado para não ter problemas, beleza? Então, galera, a gente foi buscar essa casa aqui dos 25 aqui na, aqui na, no ST, na, na Bitstamp, foi pra casa dos 25.400, tá? Mas algumas corretoras ficou na casa dos 26 aí. É, então a análise que eu fiz no, no canal a última análise eu falei para vocês a média de 200, posicionei a ordem de compra ali tá e a gente o bitcoin foi buscar passou inclusive aí né algumas corretoras dessas regiões tá então acho que foi por dar de boa né, de fazer acumular bitcoin nessas regiões aí tá onde entra mais pesado né e hum, para acumular mesmo para o médio prazo essa ideia tá galera mas como aí né as compras foram do bitcoin foram né foram o foi fui comprando aqui, tá? Eu preferi agora aqui botar um lucro no bolso para poder garantir, né? E depois avaliar com calma aqui e fazer uma compra mais assertiva, tá? E isso que a gente tem que buscar aqui agora, fazer uma compra assertiva para o Bitcoin. Tá, galera? Então é o seguinte, ó. Um, o que, que eu fiz aqui agora? Vamos puxar aqui o gráfico de 4 horas, tá? É, regiões que eu estou vendendo aqui, ó, as regiões aqui nessa linha de tendência, tá? Estou aqui vendendo. É, não está muito claro aqui ainda. A gente poderia formar, tá? Poderia formar aqui para o Bitcoin começar a formar aqui o ombro, cabeça e ombro nessa região, é né, um invertido, né, poderia isso acontecer. Como também, pessoal, isso aqui poderia ser primeiro o ombro também, tá? Então a gente poderia fazer um ombro, cabeça e ombro maior ainda, tá bom? Então, é, como a gente não sabe, galera, eu vou botar louco no bolso, até porque a gente tá tendo aqui, ó, liquidações aí dos nossos amigos uh, shorts aqui, então tá começou a ter liquidações, liquidações exatamente nessa região, nessa linha de tendência que eu mostrei pra você aqui agora, deixa eu puxar o gráfico certo. Aqui, ó, tá? Então, se a gente puxar aqui, a gente vai, pode ver que começou a ter liquidação nessas regiões aqui também, tá? Então, é com isso, galera, tá? Eu acabei fechando aqui boa parte de posições aqui, tá, para proteger o capital e vou avaliar com calma aí, nem que, que seja, se eu tiver a comprar mais acima, o preço não tem problema nenhum, tá? Seria muito bom a semana fechar a semana fechar acima aí dos 33 mil dólares, tá? 32.500 a 33 mil dólares seria muito, muito bom. Eu comentei sobre isso na, live, na última live que eu fiz aí do canal. Então, se você não assistiu, link aqui em cima. Tá bom? A bateria já vai acabar do computador aqui, pessoal, tá? Então, tem que ser muito rápido. Uh, faltam 13% de bateria. É, então, vamos lá. É, então, por isso estou vendendo, pessoal, aqui, tá nessas regiões. Nessas regiões que eu comentei pra vocês aqui agora, então a gente pode formar esse ombro, cabeça e ombro nessas regiões aqui tá que eu comentei pra vocês. Então para mim aqui agora, retrações do, do Bitcoin, vou, vou voltar aqui a acumular, tá dependendo, uh, voltando a acumular quando a gente vai tendo aí liquidações dos longs, tá bom pessoal? No curto prazo, aqui agora a gente não tem uh, muita liquidação aqui de acordo com a High Block tá? Uh, não tem liquidação de, de longs aqui nessas regiões, tá? Tem mais liquidação de short acima até a região aqui dos, dos 33, ó. Para cima aqui, 34, 33, 35 a gente tem liquidações de short, tá bom? Então, aqui o que aponta a High Block Capital. E também aqui, no curto prazo da Binance, a gente pode ver que tem bastante liquidação, a gente tem um delta negativo aqui para cima também, tá? Então, muito forte aqui, tem muita gente ainda posicionada em short, sendo que a gente viu isso aqui no mercado, né? A gente começou agora, inclusive, viu o nosso Long Short Ratio aqui na casa de 1.1, tá? Então, é, tem chance, sim, de Bitcoin buscar essas regiões, tá, pessoal? Mas não vou aqui agora... É, eu vou proteger meu capital por enquanto aqui, ficar de olho um pouco mais atento e vou esperar um pouco mais de clareza aqui no mercado, tá bom? Uh, o que eu queria comentar para vocês também, que até inclusive o Orca Sinais postou ontem aqui, tá? Difícil a publicação. É, minha bateria tá realmente acabando aqui, tá, pessoal? Então, o Orca Sinais publicou aqui, inclusive, esse cenário aqui do e tá? O e aqui também, né? Que, um mostrando aqui esse, esse padrão, né? E eu, eu fiz um vídeo no meu canal também sobre isso aqui, tá? Então, se você quiser assistir sobre esse cenário de week aqui, ó, a gente tá aqui nessa região, seria aqui essa, essa, essa pernadinha aqui, ó, então a gente poderia fazer uma fase de acumulação aqui, né, a acumulação do Bitcoin, e a gente poder entrar, fazer uma compra mais assertiva, a gente tem que quebrar essa acumulação aqui, seja... Né, isso aqui pode virar um ombro, cabeça e ombro, pode virar né, um padrão e-coffee, a gente vai ter que acompanhar ao longo do tempo, tá bom? Então, eu fiz esse vídeo aqui há três meses atrás aqui no meu canal, inclusive falando aqui no vídeo, né, nessa região aqui, ó, essa região que a gente poderia romper aqui a casa dos, dos 30 mil dólares e buscar os 24, 25, eu falei isso aqui nesse vídeo, três meses atrás, tá? Então, pessoal, então tá acontecendo esse cenário aqui. Tá? É, não é de se estranhar, ah, é bom acumular, tá bom buscar acumulação aqui na minha opinião, tá? não esperar aí, algumas pessoas falando Bitcoin vai a, a, né, a 3 mil dólares, vai de novo para 5 mil dólares, cara, não espera isso, vai acumulando, né? acho que é uma boa, uma boa pedida aí, e, e é, acumulando e sempre com a cabeça, né, pensando em um momento de vender e depois caso o Bitcoin rompe uma região importante e realmente dispare, a gente compre a mais acima, né? Mas eu acho que é importante agora aproveitar essa oportunidade aí para ir acumulando, comprando, tá? E quando o Bitcoin der a oportunidade de vender, a gente está vendendo também, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Tá bom, pessoal? Então, basicamente é isso. é Update super rápido para vocês aí, tá? É, voltando à luz aqui, eu vou ver se faço um vídeo mais completo mais tarde. A dominância aqui não conseguiu romper, não, não conseguiu romper essa, essa linha aqui ainda, tá? Então, é importante a gente acompanhar também, tá? Estou acompanhando aqui a dominância. Uh, e o, o SP500 aqui está segurando bem, tá? Vamos ver como vai ser o fechamento da semana. Seria boa. A gente tem divergências aqui bullish para SP500, tá? Divergências bullish para SP500 e também para o Bitcoin né, no RSI. Então fiquem de olho nisso. Tá? E o índice dólar continua com essa divergência aqui ainda, tá? Então a, a, a divergência estava assim antes, ela estava aqui assim antes, tá? Eu só ajustei aqui. Ela continua com essa divergência ainda. Vamos acompanhar, tá bom, pessoal? Ainda tá cedo para dizer. Uh, tô acumulando, né, com Bitcoin retrair mais, tô acumulando, botei ordem de compra abaixo e vou aguardar aí mais oportunidades e mais clareza no mercado. Então, se acalmem aí, né, eu acho que é o momento de cuidar com as altcoins, principalmente, pessoal, tome cuidado aí, acho que agora é o momento de estar tá mais conservador aí no mercado, beleza? Então é isso, um abraço a gente se vê na próxima.